Olá pessoal, é o seguinte Eu fui comentar com a minha cunhada Com o meu concunhado Que aqui, onde nós aquele dia Paramos para almoçar Tem aquele famoso barro preto A turma chama de Eu esqueci o nome daquele material lá Eu sei que retira da beira do rio Faz cerâmica Tem gente que usa no rosto Eu esqueci o nome daquele lá não tô lembrado agora não. Aí ela resolveu vir buscar. E aí o que, que nós fizemos? Pegamos o carro. E viemos buscar, né? Quem viu aquele vídeo nosso almoçando aqui já sabe do que eu tô falando. Que as crianças brincaram bastante. No dia que nós viemos aqui, ó. As crianças brincou muito, se divertiram bastante, almoçaram com a gente. Você deve estar tá lembrado. Então agora nós vamos ali para pegar já que ele que ela é professora e está precisando é, utilizar o material na escola onde ela está fazendo um trabalho lá então vamos, vamos pegar aqui alguém já passou aqui já quebrou a cerca Você conhecia aqui, Preto? É? Conhecia aqui? Só que vai ter que vai ter chegar no lugar, vai ter que tirar o, o tênis, viu? É. Porque não dá para você atravessar em alguns lugares aí. Não precisa ir muito longe da cidade para sentir uma paz de, de espírito, por assim dizer, né, preto? Não precisa ir muito, muito longe, não, aí, ó. Olha, ah, gente, tem dois um, cavalinhos ali. Alguém deve estar utilizando para cuidar. É, tem mais um lá na frente. Bom, pelo menos alimento e água eles têm, né? No fim nós vamos dar uma volta na beira desse rio. Igual nós fizemos aquele dia. Só que aquele dia nós salvamos, salvamos com aquelas crianças, né? Animada que só eles. areia não tem. É ou é mina esse aqui? Ah, deve ter alguma mina para cá, ó. Deve ter alguma mina aqui para dentro. Hã? Tá fedendo. Não, aí fede <risos> mesmo. Normal fede aí. Oh, mas você não vai tirar, não é? Minhoca. Tô Ela quer minhoca, minhoca também. Ali. Minhoca também? É. Não, aí não. Aí é areia. Na areia você não vai achar minhoca não. Tio, tem que ir por lá, ó. Tem que ir por lá, ó. O não desceu por lá, né, vô? Desceu aí, ó. Nesse cantinho aí, ó. Nesse? É, nesse cantinho aí. Foi? É, então, o dia que nós passamos aqui não estava assim não. Ah, podia atravessar pela água mesmo. Mas é pela água, vai ter que tirar o sapato, o tênis e sair pela água. Foi o que nós fizemos aquele dia? Não, não, não. Aqui a funda, ó. Tô... Ui, ui, vou perder meu chinelo. Tira cara. o chinelo o do pé. Ai, areia movediça. areia ah, movediça. Ô gente, vai tirar, pode tirar o tênis aí que não vai dar certo isso aí não. Até parece que vocês não são da roça, só. Ah. Depois lava o pé aqui na água, mas eu vou falar, viu? Bom, olha, tem hora que eu nem acredito que esse pessoal veio da roça, gente. É. Delícia. Dá tomar banho, que dá. Ô preto, você não consegue passar aí não, preto. Não, né? Não. Ah, mas até aí você não consegue descer? Consegue sim. Não, descer, mas vai, vai molhar o seu tênis então. Vai. Tira. Ô tio, tirou o tênis. Tirou o tênis já, Madalena? Você esqueceu que aquele dia teve que tirar também? aqui, ah, afunda, tio. Afunda, afunda, afunda. E agora? Tira o pé e vai se, embora. Se eu afundar aqui... Se eu, eu tô afundando, imagina Bom, eu falei que tinha que tirar o, o sapato, dobrar as calças, né? Tanto que meu cunhado tá fazendo a mesma coisa ali, ó. Tirando meia, tirando sapato. Porque a argila é lá mais para baixo. Então a gente tem que botar água gelada no pé. Para não falar que é botar o pé na água gelada. Aí, ó. Lembra que essa água eu gravei aqui dia então, estamos no mesmo lugar hoje A única diferença é que agora as crianças não estão junto. ei quem que é esse chinelo aqui? meu é bom você levar não, põe aí não, você... não, alguém pode passar aqui e levar eu vou descer para lá é que eu vou eu um passa. Força, passa mas antes não era assim não preto bota do tio. Não, ô. Você vai pegar aqui mesmo? É, pegamos a argila. Olha, vou deixar, não. Lá, lá embaixo tem mais. Aí, joga aí, ó. Filma, avô. A argila? Quer pegar na argila? Olha, que delícia. Preta. Precinha. Que sabor que tem? Disco. Isso é delícia porque tem sabor. Ai. Sabor de café? Uma textura, assim, molinha. Então, cuidado que tem caco de vidro, viu? A textura é. dela, assim, sabe? É, ali. Ela é boa para passar pra cá, no mãe. rosto. Para lá não tem quase nada. Ó. Oh. É bom passar eu vou, no rosto. Aqui um Cara, nossa, se o Bé tinha trazido outro pá. Vou, vou levar fazer um pezinho de bebê. Mas aí, achou minhoca? Não, mas não vai nós vamos marchar. Mostra o meu pezinho, pezinho de bebê, bebê que eu vou fazer, é? ó. É... Você já fez é... quando era criança? É... Pezinho de bebê? Aqui aqui? Não, não, A porta do tio. É verdade! <risos> aí, ó. <risos> ó, outro vidro aqui, gente. Ei, Eita, <risos> fazer o outro. Ó, ó outro vidro. Nossa, mas é. que dedão, né, pô? É, o pezinho de bebê, mas o dedão é de gente adulta. É. Olha que é. bonitinho, ó. Esse é mais Nossa, bonitinho, né? É menor. O pezinho de bebê mas da mas Madalena. Esse, é esse irmãozinho de cá é mais bonitinho. maior que o outro de lá. É. O quê? Bora. Pezinho de bebê que eu faço. Eu vou deixar aqui? Se deixar, vai ficar sem. não, Bom, eu não sei, eu não tô confiando. Não confio mais na minha sombra, quanto mais no. Cidade grande é complicado. É complicado. Prê, cadê você? O jogador fora e eu levo o balde. É, eu tava aqui nessa aqui. Olha só, o dignazinho aqui não tava assim não, Júlio. Sim. Foi sim. muita chuva que fez isso. Quem que é isso que eu ia falar? Quem disse que eu nunca vi na praia? Hoje é a praia do. Olha, pai do João. Bebe um pouquinho pra ver. Cheira igual cheirei aquilo. <risos> isso aqui é pra. Aqui ó, entra um, um grilo, um é um grilo, ele faz esse caminho aqui, tá vendo? Ó? E sa, sai lá do outro lado, ó. Não é. Ele fez caminho saiu aqui, ó. Sabe que essa água é? Olha o barrilho do barranco. Então, foi dessas curvas agora, depois que nós viemos, tá? Tá assim não, Não estava assim não. O nós viemos aqui não estava tá dessa forma, jeito nenhum. Mas não pode, né? Se for, não pode. Bom, mas se é Rapaz Mas céu. é que não é água que fica na Mas é água Porque lá para é? cima, lá é tudo tratado Flu, flu ou flu? O que, que é aqui? Lá para cima é um bairro É Um bairro, é um, bairro um condomínio fechado ah, é bosta. Que bosta? Que é bosta aqui, ó Ah, não dá nada, não, não Que não. bosta? É de fez? cavalo, é de cavalo. Não é nada, não. Ah, mas desde quando que bosta de cavalo é prejudicial? Que bosta de gente, é. Bosta de cavalo é mato É, bosta de cavalo é mato Olha o batinho fundo. Cuidado, <risos> Cid. Aí corta o pé, hein? Não vai cortar, não. Na onde? Aí nesse. Olha o bichinho eu que eu falei, lá. ó. Ah, sim. O bichinho que eu falei, faz, faz um caminhozinho. Será que ele tá por aqui? Não é pra tá, não, né? Até eu. É por que será, né, tio? Porque o senhor é mais pesado. Ô, tio, faz tá, assim de barriga, ó. Não tá. <risos> vai ver se fica a marca da barriga de chorar. Até. Olha isso. Olha é que você acha que não vai achar a barriga. Olha aqui. Olha aqui. Estão tirando sarra na sua barriga, Põe, Olha, estou falando que eu sou pesado. Vamos experimentar com a boca. Olha o pé. Na areia não. <risos> na areia não, deve ser na terra. Lá, ó, lá, sabe com quem? Quantos quilos dele? 150 quilos? Areia, tá? Mais de 100 quilos. 150 não. Tio, lá também, pra lá, vai. tem lugar para ir? A, eu chuto uns 85, sim. Ah, eu acho que Sai lá no pai, né? Hein, tio? Ah. Tô certo, né? É é tem a volta e é sai lá no pai, não sai? Quem? Peso. Tem, tem? Não, o o tipo, de assim, tem É ou assim, Tudo isso? Ó, assim é. ó. Um terreno que tem. Achou? Vamos lá ver a minhoca. A um cajado aqui. A A A meu Deus. Se fosse pescar, então teria minhoca aí? Ah, tem, tem sim. Estou vendo aqui já. Deixa eu ver. É, de fato. Deixa eu ver. Mas, tem que pôr Mas vai encher tempo. esse balde? Tem que ir por Pra pescar tempo. a noite inteira, né? É, pescar a noite inteira. Tem é mesmo, preto? Olha lá, um, um corozinho branco lá. Um corozinho também, tá preto. É. Ah, não, um coró, lá na frente, lá. Aí, olha vale. é. Põe ele com a terra. Aí, ó. Achou? aí, ó. Chama uma minhoca e um coró. Só que não pode matar ela, né? Não, não. não tem que ser vira. É. Põe a terra junto. corozinho é. viscoso, né? É. Achou o quê? Cor um coró e duas miocas Ainda entendi de é corote. Corote? Eita, nós, vou falar. O é um da vida, coróide. já tá pensando besteira. É. Eu não bebo. Ainda entendi de corote. Aqui é, é, é, é outro corozinho. É, isso é bom para é é pescar, pra vê? Aqui, ó. A outra aqui, ó. E Débora, aqui, ó. Olha o corozinho aí, ó. Que horror. Isso é bom para pescar? É. É bom pra pescar mesmo. Vem Deus Padre Deus é mãe <risos> Pegar isso na mão Eu <risos> achei que nessa areia não posso não, ter não. Ter nada Tem bastante a outra aí, ó a minha aqui eu pego, minha aqui aí Olha aí outra minhoca Ah, tão grandona aqui Isso é uma minhoca? aqui Olha a minhoca aí Olha isso, Olha lá. Não é preto, não é, me enganei. Eu falei lá, mas não é. Ah, é. tem mais. Grande. é grande, hein. Só que cortou, cara. Cortou? mas não quer dizer nada, ela... ela... Será que ela, ela vive de novo? É, não, quando você corta, ela transforma em duas, no caso, né? A minhoca tem esse poder aí. Pode cortar que ela vai ficar em duas. Olha gente... oh, oh, é o ovo. Ó. Esse é ovo de, é ovo de minhoca. Para quem não conhece, ovo de minhoca. Lá. Olha, tem ovo de minhoca. Aqui, ó, Deixa, de deixa minhoca. eu só mostrar. o ah, ovo de minhoca. é Esse aqui. Olha, aqui. gente, Lito, eu vim ver. Quem não Nossa, conhece, está conhecendo é, agora. Posso... Ovo de minhoca. Deixa eu ver o ovo de minhoca. Aí, ó. Ah, que coisa é, bonitinha. Deve ser gostoso, né? Botar um <risos> salzinho aí. Será que tem é, gema e claro? Deve ter vitamina, proteína, sais minerais e mais alguma coisa. É bom para as crianças aprender, né? É. é. Nunca viram, né? É. Mas se os, os, os marmanjão ah, nunca viu, pra dentro, entrou filho. uma para dentro lá, preto. Você viu? Aqui, ó, aquilo já. ó. Ah, não sei. Entrou uma grandona né? para dentro. Aqui? É. é. Aqui ou aqui? Lá, aí, para cima, para cima, escola, aí. Tia. Hã? Minha não, não foi questão? aí não, Vê? foi na lateral, preto. Foi ah, por dentro da... Ah, ah, é pode desmontar que vai aparecer, preto. Pode desmontar é. essa terra que vai aparecer. É. Você já... Olha aqui. lá, olha lá. Olha lá, olha lá. nós quebrando? Mas não pode encher de muito torrão não, filha. Não, para nós ir achar Ah, tentar minhoca. achar minhoca. O uhum. que que torrão torrão faz? Dá vida. Ah, aqui, uma, aqui uma aqui uma, Segura, for pra É, um é a minhoca Ó, oh, nós estamos achando minhoca, mas sem querer achei alguma coisa aqui também, que é meio complicado, ó. Oh. Isso aí é ruim, dá um problema, né? Ah, mas isso aí é a chuva que traz, né? É a chuva que traz. Junta? Infelizmente. Ah, o vendo Deixa eu ver se é. É? Tá não, ouvindo, é, não. é verdade. Isso já. está quase para sair a minhoquinha. A cor dele, olha. Oi? Ali eu está o que o torrão faz. O torrão? Ele tá não sabe o que, é que é torrão. Não sabe o que é torrão, filho? É torrão, filha? um pedaço de é. Não. Fica passando a atenção. Não ensina sobre animal, não. Torrão. Torrão é um negócio assim que fica porquinho. torrando, sabe? Não, não não vou, não vou. Nunca tinha visto. Nunca viu o que você falava, né? Não, não. ninguém vai pegar não? Pessoal, é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Tomara que eu consiga filmar que eu tô com o celular, tá? O preto, meu com cunhado, mexendo aqui, batendo com o enxadão, ele acabou sem querer batendo no ninho. Esses besourinhos vermelhinhos aqui, tá vendo? Tanto que ele tá tentando entrar na terra novamente ali, ó. Eu, na minha santa inocência, para não falar ignorância. Madalena que fala que eu não tenho medo de nada e, e até hoje eu nunca tive mesmo Peguei na mão, ó Olha, tá vendo, ó Pra que eu fiz isso? <risos> <risos> ó Tá vendo, ó Ó Liberou um, um produto <risos> Tá dando que ver pra respirar aqui perto deles Eu peguei um desses na mão aqui, ó <risos> Gente do céu, deixa eu ir embora Deixa ele embora porque quanto mais mexe, mais fede. Meu Deus, como que a natureza é abençoada. Olha um coró aqui, ó. Eu conheço por coró, bom para pescar. Quem é pescador sabe, né? <risos> ó, isso eu vou pegar. Eu vou levar ele comigo. Vou colocar lá dentro do balde. <risos> Volta para trás. Pra trás. Oito, me, me... Ô preto, o meteu o bico em mim, rapaz. Oxi! Picou, mas picou legal, ó. Olha ele aqui, ó. Só que é uma dorzinha. Dá pra, dá pra suportar. Ah não, eu vou subir. Não, tá tava com Ei, que essa natureza meu é bênção, né? Meu Deus do céu, tá tava fundando, Aqui vai, vai negócio. Aqui não tinha, eu digo, nós né, passamos aqui. Tinha. Ih, tinha... é na... é é né? vai por ali, ó. É ilosão, oh, né? Vem logo, né? Por ali, ó. Ô, Lourdes, deixa eu colocar aí que ele já me deu duas pegadas aqui na, na minha mão. É. Vamos subir por aqui. Ai. Pronto! Nossa! Que bichão, hein? Vamos pescar! Deixa eu ver! Vamos pescar isso aí! Ele pegou no meu dedo aqui, ó! Só que só uma briscadinha de nada! Será que não é a rainha? Ah, vai saber! Se não for a rainha, deve ser o rei! Aqui que tem... Aqui que tem argila, ó! Ô, oh, Luri! Aqui que tem argila! Ali ó ó, ó, ó, o tom de, de o barranco de argila aqui ó. Ah, tinha pegou bastante. Ó, esse barranco preto aqui que é argila. Nossa, afundou. Vou olhar, afundou Sem aqui onde estava até não. Não, em falta, sabe? Não dá não. É. Oi? Ah, é verdade. E hoje tinha até enxadão, né, velho? Vou pegar o meu detector uma hora, eu vou vir aqui nessas pedras pessoal, ó. ó. Madalena deu a ideia e eu esqueci novamente de novo outra vez. Craquelada. Mas ela é? Quebra não, ó. Que não, Dadelha. Aqui, ó. Pega aí, tá um bonitinho, ó. Ah, Dadinha, eu tô pegando um daqui pra Aqui, ó, craquelada, ó. Quer que eu pegue uma bonita? Você é Lourdes? Olha. Olha lá mais outro pedaço da craquelada lá. Assim perto o pé é. esquerdo da Lourdes. É. Perto ah, é. é. o pé é. esquerdo da Lourdes. O jogo da velha naquela salbinha lá que não. Ah, pega deu. pega o pé do ah. ano preto aí, ó Lourdes. Craquelada, ah. é perto do ah. seu, é. seu pé. É, essa daí. Bonita. Bonita mesmo. Joga aí. Sim, você vai acordar, gente? Sim, Lourdes. Vamos amarrar na camisa de Dalena. É Lourdes, ó. É. Então, vou é. levar ah, pra é. eu. eu, eu é. sapato, então. Isso aqui eu vou levar para eu, pra casa. Essas pedras dão excelente, sabe o que? Concreto, né? Ou dá um concreto ciclópeo que eu vou te falar a verdade, hein? Aqui, aqui. Ouro, ouro, ouro. Vamos Dá para fazer Fundação. Será que não tem ouro aqui? Tem mais aí, preto? Nossa, aqui tem bastante. O É. um ah, passarinho. Um lá. Já foi Ah, e tem bastante mesmo, preto Olha ah lá, tentando entrar lá Nossa. Pode cortar, pode cortar, preto Porque ela, ela, ela, Transforma em duas Hermafrodita né? não é não que é Hermafrodita Que nome mais esquisito É artrópode A Artrópode, hermafrodita irmã da, dita, irmã da dita e prima da dita Sei lá, quer. É artrópode deve ser cheio de pernas Olha lá, que ó. É Olha, é, Dalena, fiz as coisas essas. Mas boa para pescar Tem mesmo, aí. né? Olha que gordura Gorda. Opa! Cheguei em casa a fazer a unha. Já tá Pode mindo. quebrar dentro dele. <risos> essa para pescar é boa mesmo. É. é. Dalena, onde você pôs as pedras duas que eu achei? É aqui, ó. Tá? Nossa! Ai, não posso esquecer meu cajado. Olha, Ai, eu o eu quero chinelo quero cajado. tá um cajado. Peraí. Peraí, o, que, o que, é que é isso aqui? Tio, cadê a sua? O que que é isso aqui? Eu quase estou filmando que é? Eu não, eu não, eu não vou pegar eu... mais do pai. Eu, é a minhoca, a minhoca. A minhoca, é minhoca. Olha lá, olha lá. Ah, é minhoca. É, que é. grande, hein? Olha, é. rapaz, aí, essa é vou... bonita. Tem mais outra aí, é. É. ou ela? É. É. Ela? É. ela? Aí lá é outra ela. lá, Uma de duas. Tem duas, não tem? Hum. tem. Ah, preto, aqui lugar é bom de, de procurar quando for pescar, né? É. aqui. pra para pescar, você pode ter um trochadão com força, mesmo. Né, irmão? É. Rapidão, você erra né, com ele. Essa aqui é maior do que aquela lá. Aqui, ó. Aqui ó. Tem uma cabeça aí, ó. Tá, Lívia? Pra você quebrar, ó. Não quero, não. Eu quero minha eu ó, Lívia. Muito obrigada. Não quero agora. Aí, ó. Vem cá, lá, cabeça. Tá indo pra dentro. Tio, depois você manda tem mais, olha lá Pedro. Tem mais, olha é. ó, ó, ó, Esse bicho? É Vou se dá Olha que bonita Olha yeah, oh. dá, dá certinho oh. pra pegar um Opa, caiu fora As duas caiu fora Deixa eu ver se eu consigo Fred, pegar mais aqui forte, dentro, não, mas, tem mas tem mais aqui, Lourdes Oh. Olha lá, olha lá, olha lá. lá, lá. lá. Você você é aí tio, a minha tonelha, olha. E acho que a Débora que eu não vou lavar que agora aqui é não tem tonelha. Olha. olha eu. que estava no colo de caixa lúrgica. Ela tava na pedra. É. Colocou você em cima da pedra, meio dormiu. Só... Tá bom, tá bom. Tá parecendo um beicinho. Olha lá, olha lá. Lá na ponta, lá. Lá preto, olha. Lá. É. Olha lá, olha lá preto, olha lá. Olha aqui, ó Aí tia a bundinha dela aqui, não é? Aí, ó Quebrou. Aí, Outra aí. Ai. Nossa, goida, né? ah ah, aí. Olha lá. Olha aí. sua mão também. Tá, tá Eu, Eu queria só mostrar pra vocês, achei interessante. Mas tá certo. Algum maridão jogou isso aí fora pra mulher não pegar, sabemos lá. Mas é bom. A gente vai vendo essas coisas e vai ficando esperto. Deixa eu pegar meu par de sapato. Deixei meu par de sapato aqui, que eu tô andando literalmente com os pés no chão aqui, ó. Coisa boa. Olha que pedra mais linda, gente. Olha que pedra mais bonita, ó. que foi, bem? O que você falou, nega? Não estava assim, não, né, bem? Não estava assim, não. Tava bem estreitinho aqui, aquele dia. Lá atrás. Lá atrás. Vamos? Só andar aí. lá É, fundo. É, de fato eu digo que nós viemos aqui não estava fundo, não. Não estava para passar. Está chovendo, né, Rodrigo? Choveu muito. Cuidado, você vai contar que não. Ó, afundando lá. Afunda mesmo. Ó. Afunda mesmo. Não vai ficar aí, né? Não. Os dados deixando os dados. Mas vai ou não mede. Dá pra ir por cima, né? Vamos ver o é que aqui? Aí quando vem, ó, segura. Ah, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Tá afundando. Ó, ói. Tá Melhor deixar quieto, não vamos por aqui não. Vamos por aqui não, porque aqui a coisa está meio esquisita. Fundando demais. Hã? É? Mas descalça, não vou nada. Vamos fazer o que até aí no mar? Tem como sair lá na frente? É muito. Bom gente, depois de alguns anos, para falar a pura verdade, eu voltei a pescar. E nós estamos montando uma tralha de pesca lá em casa, aí em Madalena. E agora olhando aqui, eu até pensei que fosse uma corda para violão, tá vendo? De repente não é não. É um arame bem fininho. O que, que eu pensei? Já dá para mim levar ele? Que na beira do rio pescando vai me servir. Olha que belezinha de, de arame bem fininho, mas bem resistente, olha lá. E isso significa que eu vou aproveitá-lo bem. Se for para comprar, calculou que eu não vou ter que pagar por isso, não é verdade? Pois é. E eu fui descer aqui, ó. Virando essa manilha. Na hora que eu cheguei lá na ponta da manilha, que eu levei o pé lá naquela areia, afundou o pé. Afundou. Só hora que eu tive que tirar rapidamente, ó. Molhou até aqui, ó. Afundou até aqui, onde vocês estão vendo, ó. Sorte que a manilha me sustentou ali, ó. Eu consegui voltar. Então já não dá pra descer mais pra lá, ó. Lá ah, não tem como descer mais, ó. Aí meu cunhado, melhor, meu cunhado, meu cunhado é o Dadinho. Aquele ali que tá vendo ali é o, é o Preto, meu cunhado. Foi pra lá, mas a Madalena já não quis ir mais, mas as, o, a minha cunhada e, e o restante ficaram com medo. Só pra eu e ele também ir não adiantava nada. Então nós estamos voltando. Que é isso aí, Preto? A também? É. coração. Ah, eles não quiseram ali não, Pedro. Eu pisei o pé ali e afundou até... Olha, se eu tivesse deixado tinha afundado até o joelho ali, ó. É. Na areia? Na areia lá. Eu pisei o pé lá, o pezão... Olha o que desceu aí, ó. Tá? Não sei. Deu é isso que eu queria ver. Esses dias um cabocinho entrou no nosso canal para fazer um, uma visita. Aí falou assim, e essa mulher aí que esse saião andando com vocês na beira dos barrancos? eu respondi, ele, amigo, que a minha esposa faz com esse saião? Se você for casado, a sua esposa não faz com calça comprida ou short. Por quê? Porque eu conheço a minha negra, ela tem coragem, ela vai comigo onde quer que eu esteja. E tem mulher que de short, de calça, não vai ter medo até de... Pernilongo, muriçoca. Ah, me doí pela minha negra, viu? Me doí e me dou por ela Estou vendo o um negócio brilhando ali, deixa eu ver o que tem aqui O um negócio brilhando ali Deixa eu ver se vocês conseguem ver Está brilhando ali, ó, perto da perda Deixa eu ver o que aqui lá Ah Pedacinho de. Será que é isso aqui? CD? Pedaço de CD? É, pedaço de CD. Milha mesmo. Marrom, é. Marrom. Essa argila preta aí dá. Fica dura, rapaz. uma simples cachoeirinha, ou melhor, uma simples queda d'água, ó. ó, o barulhinho gostoso, ó, ó. É, é. uhum. Meu papai do céu, olha que bonita essas pedras, gente, olha só, olha que coisa mais graciosa. tá? tom de verde Olha que linda Olha lá, lama medicinal, como é né? que é? Argila medicinal. É, tá bom. Deixa aqui não vai afundar. Não, aqui não afunda, não. Aí, agora passa. Passa a vida aí, pegando a vinha pra ajudar. É, aí, do outro lado. Bota a mão, bota a mão. Na boca. <risos> Índio, fazer barulho. Tá chegando o Ainda bem que sai é fácil aí, né? Imagina ele depois que escalar mãe é preta. Não, não que eu não seja. Mas ela é preta ainda. Não, não que eu não seja. Ele tá de luva. Seguir, né? Olha, é. de luva. Ana do Lívia, sua. Lívia, seu chinelo, ó. Lívia. É tudo, ó. Vai assoreando. Vai assoreando. Vai, então é. é é é que não vai depois não vai pra almoçar. Ah, não, sim. Pai, por que não vai pra almoçar? Quando vai fazer nosso almoço lá? O não, é nós né? fazemos o almoço lá. faço arroz sobre Sobremesa. eu faço arroz e feijão você ver a mistura fia no braço <risos> ah não é lá com uma, oh. uma o que você tá fazendo marca tudo né? pra onde que eu vim medalhando pela água aqui foi não pisei não essa água preta aqui eu não pisei aqui não pise aqui na água por cima vi. lá ó, por cima você foi ah. vai peça o chinelo aqui cadê o outro pé aqui embaixo minha. Bom, meus queridos amigos, eu vou mostrar uma coisa para vocês que meu cunhado encontrou aqui. Nós estamos aqui na cidade de Limeira, certo? Para quem não sabe. Aqui é a cidade das Joias e Folhado, chamada capital das Joias e Folhado. E nós vimos descendo ali, ele viu isso aqui e achou interessante. Eu falei, você não sabe o que é isso? Ele falou, não, não sei. Talvez vocês não saibam, mas agora vocês vão saber. Dá para perceber? É uma forma para fazer brinco. É uma borracha bem resistente. E aí alguém desenha isso daí. Uma pessoa que só faz isso. Eu conheci um vizinho que eu tinha que ele fazia isso. Aí ele faz essa forma aqui, ó. Para vocês verem que é a forma de brinco, tá vendo? Utilizado para fazer joia na cidade de Limeira. Como eu uso muito essa borracha para fazer calço, Madalena é costureira e às vezes eu preciso para fazer calço na máquina de costura dela eu já vou levar então a nossa nosso passeio já me deu um pequeno lucro né que é levar essa pequena forma para casa sem contar a beleza que nós tivemos o privilégio de de ver e vou mostrar para vocês o que eu, o que eu fiz eu acabei fazendo isso aqui ó fui pisar ali aí ali agora achando que é onde tinha pedra a a areia estava firme, ó. Veio até o joelho, ó. Ou seja, enganei, né? Não era aquilo que eu pensava. Afundei até o joelho. Vamos lá, então? E eu vou passar depois aqui o meu detector de metais. Não, pode não dar nada, né? Mas só o fato da gente poder passar um tempinho aqui se divertir. Já está de bom tamanho. Alguém passou aqui, pisou e escorregou, ó. Esse aqui é bem escorregadio, ó. Ó. Argila, ó. Diz o pessoal que essa argila aqui é medicinal, gente Que a minha, minha neta tava brincando oh, Já vou Olha aquela pedra lá, zebrada Que coisa, não? Né? Aqui já não afunda, né? Bem, lá afundou. Lá afundou e afundou com gosto. Foi. Não, eu, eu senti quando eu ia descer, mais ainda. Só hora que eu tava com a perna esquerda bem apoiada. Senão, eu não sei até onde que ia, mas que ia me judiar, ia. Ainda bem que o carro tá ali em cima, só descia a roupa. Vamos? Vai pisar em cima, preto? Para poder é. subir lá? Quer comprar essa que pedra? É, acho que eu consigo, será que não? Na pedra. Afundou já, preto. <risos> Espera ah? aí que eu vou pegar umas pedronas, certo? Quer pisar na água? Mas você não já molhou o tênis? Cuidado aqui, hein? Cuidado aqui. É, então. Aí já dá. Vai molhar o pé. Mas vai molhar o pé do mesmo jeito. Eu tava torcendo para você cair, mas você não caiu. Eu tava torcendo. Olha lá. Olha lá. Ó. Onde tu vai, moço? O que, que foi? O que, que, que acontece aí? Hein? o que foi? vem pra cá, vem pra cá que ele pode, pode te morder você não sabe como é que o animal é? acho que é a mãe dele é novo? deve ter uns 50 anos só <risos> vamos lá você vai subir por aí? é? Ele não vai pegar não. Pega Tá querendo comer, tadinho. Tadinho não, tadinha. Ele veio comer. Olha lá o pacotinho de. de, de mato que, que ela levou. <risos> Vai! Vai! Por aí não, moço! Vai, pode subir aí, ó! sobe aí, ó! Vai! Pronto! Foi oh, boia! E é bem? É, realmente o pipa caiu por aqui e maranhou a linha A linha aí, ó Alguém perdeu um pipa por aqui, ó Um pacote de linha aí, ó Ei, aí, quando eu era criança, gente Se eu encontrasse isso aqui, pra mim era uma alegria tão grande Mamãe não podia comprar linha para mim poder soltar meus minhas pandorga, falava na minha terra fala para pagar e o pandorga, agora aqui fala pipa. É, quem tem a minha idade sabe quanto sacrificado que era para mãe dar um carreteu de, de linha. Tá cheio? Não, tá marcado. de barça. Tem, mesmo, Tem, tem sim agora tem agora ficou chique muito bem um passeio simples mas eu vou colocar para vocês aí verem melhor já coloquei né se vocês chegaram até aqui porque já assistiram então eu peço que vocês continuem apreciando nosso canal, se inscrevam, compartilhe, se achar que vale a pena compartilhe, dê o seu like e muitos de vocês já sabem né gente, nós estamos aqui ainda parados porque o documento do nosso carro está no Detran e já faz meses que está lá e o Detran não libera. Não sei o que está acontecendo. O carro está completamente documentado, porém chegou lá no, no Detran eles o de ambulância para passar para uma outra casa. É raro e botaram ambulância novamente. Então estou com esse problema. Mas Deus seja louvado por todas as coisas. Até o próximo vídeo. Vão nos dando o privilégio de estar conosco. e Deixando esse entardecer aqui. Ó, bonito. Eu vou terminar o vídeo aqui. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe cada um. Cada visitante. Cada inscrito do canal. Que vai ser uma honra pra mim.